Bem-vindo à sala 401! Makotishinkai é um dos maiores nomes na indústria de animação atualmente, e não é sem motivo. Ele trata de romance, mas é o lado obscuro do romance. A dor, o sofrimento, a rejeição o que faz uma conexão mais íntima com quem está assistindo e torna a história mais crível. Nos filmes dele, os finais tristes são geralmente frutos de mal entendidos ou sentimentos não correspondidos. A intenção é justamente mostrar para quem está vivendo esses momentos que é totalmente normal. Uma coisa interessante de saber para melhor entender a narrativa do Shinkai é a relação dos japoneses com as estações do ano. O ano letivo ou o ano fiscal começa na primavera, que seria o nascimento. Depois vem o verão, que é a juventude, o outono, que é o amadurecimento, e finalmente o inverno, que seria a morte. Depois tudo se repete, seria esse o ciclo da vida. O detalhe e a atenção que ele dá aos cenários é uma coisa absurda de linda. Então aqui eu vou listar os meus seis projetos favoritos de Shinkai sem estar em ordem certa. Kanonji Ato Kanonji no Neko, ou Ela e o Seu Gato, é um curta monocromático. É narrado por um gatinho que foi abandonado E numa tarde chuvosa ele é resgatado por uma mulher Foi amor à primeira vista pro gatinho Mas nunca poderia ser mais do que uma relação do gato e sua dona O cenário principal é o apartamento da mulher Que é um apartamento pequenininho, cheio de fio, roupa jogada Uma coisa que esteticamente seria considerado feinha Mas o traço que ele dá, dá uma impressão tão bonita Que é tranquilo viver nesse espacinho Mas mesmo assim, é uma coisa meio solitária esse meu... é um o Noboru-kun. Um Voices of a Star. É sobre um romance. No futuro, em 2046, descobriram restos de uma civilização alienígena em Marte. E deu um boom à tecnologia, fazendo com que várias expedições fossem ao espaço. O menino Noboru e a menina Mikako são literalmente separados pelo espaço, quando Mikako é escolhida para participar de uma dessas expedições. E eles tentam manter o relacionamento vivo com mensagens com o celular. O curta mistura animação 2D e 3D, sem incomodar que nem o cd de hoje em dia. E mostra muito bem a angústia que Mikako sente, sem te deixar deprimido depois. tama É Ah... Dareka no Manazashi ou O Olhar de Alguém Eu super recomendo É a história de Aya, uma mulher que tem um trabalho e mora sozinha Quando ela era mais nova, ela era uma menina super sorridente e feliz. Mas quando a mãe começa a viajar ao trabalho, ela mora só com o pai e com a gatinha Mi Ela começa a se distanciar Eu não tô exagerando quando eu falo que esse é o meu trabalho favorito do meu cotidiano. Eu não tenho nada parecido com a Aya. Eu não moro sozinha nem nada. Mas a sensação que passa da filha que cresce e vai se afastando pouco a pouco dos pais dá aquele aperto no coração, mas aquece a alma ao mesmo tempo. A vida é uma só. Ignora seu pai, não só porque ele te fez passar vergonha na festa dos 11 anos. Kotonohonunyua, ou Jardim das Palavras. Numa manhã chuvosa, o estudante de ensino médio Takao vai se proteger da chuva num jardim em Shinjuku, Tóquio. Lá, ele conhece uma mulher mais velha e bem misteriosa. Durante a temporada de chuva, os dois continuam a ir para esse mesmo lugar no jardim e começam a construir um relacionamento. O tema central da história é a solidão. Geralmente, a chuva é um elemento usado para simbolizar a tristeza ou quando você está mais para baixo, mas nesse caso, ela é um alimento de proteção que separa a realidade das personagens, que bate de frente com as expectativas da sociedade. O diretor estudou literatura na universidade, e como inspiração para esse projeto, ele usou uma das mais antigas coletâneas de poesia japonesa, o Man -yoshu. Ele começa o filme com o verso 2513 do livro 1, que é assim. O som de um trovão distante, no céu fechado, talvez quando chover, você ficará. E termina com o verso 2514, também do livro 1. O som de um trovão distante. Mesmo que a chuva não venha, continuarei aqui. O filme mostra que, por mais surreal que pareça, nem todo mundo amadurece da maneira mais elegante como é esperado. Como o próprio Shinkai disse, somos todos crianças aos 27 anos. <tos> Biosokou Centímetro ou 5 cm por segundo. É um filme de 2002 e foi dividido em três partes: Flor de Cerejeira, Cosmonauta e 5 cm por segundo. A história fala sobre dois grandes amigos, Takaki e Akari que são separados pela distância quando a família de Akari se muda para longe. Com isso, os dois decidem manter contato via cartas. Com o passar dos anos, cada um segue seu caminho e a distância entre eles só vai crescendo, com menos cartas sendo enviadas. Mesmo assim, eles ainda lembram um do outro e se perguntam caso se verão novamente. O título em si já fala desse distanciamento, dessa efemeridade da vida, porque 5 segundos é o tempo que a flor de cerejeira demora para chegar no chão. A flor de cerejeira em si já é uma coisa extremamente presente na cultura japonesa. Ela só floresce uma vez por ano e durante Hanami ela cai por duas semanas. Que seria mais a efemeridade da vida, essa beleza instantânea. <risos> <risos> na, na, na, na, <risos> que é Kimi no nawa, ou seu nome é, fala da história de Mitsuha, uma menina que mora num pequeno vilarejo e sonha em ter a vida de um garoto de Tóquio. Taki é um menino de Tóquio que tenta balancear na sua vida a escola, o trabalho e o sonho de ser um arquiteto. Um dia, os dois acordam e percebem que eles não estão nos seus quartos, nem em seus corpos. Isso gera muita confusão, principalmente por estarem no corpo do sexo oposto. O filme fez um sucesso absurdo dentro e fora do Japão. E com esse sucesso todo, tem gente chamando o Shinkai de O Próximo Miyazaki, que é outro diretor que eu vou falar em outro vídeo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Qual a sua animação favorita de Shinkai? Se você não viu algum que eu falei, qual que ficou com vontade de ver? Deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não deixe de seguir as redes sociais. Vão ter mais vídeos no futuro. E é isso aí. <música> Stop. Mm -hmm.